E um ponto importante é, é pensar, quem está nos escutando, quem está nos vendo, uhum. é o que é importante na tua vida e que te gera felicidade. Tem uhum. que então, começar a ligar esse radar, porque ser feliz implica no exercício de buscar também a felicidade, Sim. não é ficar só esperando ah, que alguém te dê a felicidade. Ah, claro. vou ser feliz. A Aline não, não. comentou aqui, inclusive, felicidade é um conceito bem pessoal também, isso. não é mesmo? É verdade, é a Aline que falou? Isso, a Aline masóquia é. e aí depois ela colocou aqui, sobreviver e ser feliz além da despedida, falando do luto, Sim. exige Sim. uma coragem permanente. Ótimo, é, é isso aí. Lindo. A coragem de continuar exercitando né, novas andanças, novos Sim. encontros em busca do que interessa. Eu vi também ali tá, o comentário do Carlos, Carlos Osório. Abraço, ah, Carlos. Oi, Carlos. Tudo bom Carlos que. Amigo, o Carlos que é o culpado de eu estar aqui. Participando dessa live. Valeu e também um abraço para a Lúcia. A você gosta de do Carlos. Tá? É, não, depois não. Né? <risos> O mas, perguntando pela Débora. A Débora hoje não veio, Daí. Quem não é? daí? perguntando pela Débora. <risos> ah não, hoje a Débora está de folga. Boa noite para a Mônica também, para a Déia que estava assistindo. Que eu não achei mais ela aqui, mas ela voltou. O, o pessoal detalhe. também pode colocar de onde é, onde é que está, está no, no é. Porto Alegre, no Rio de Janeiro, se está fora do, Tudo do Brasil, da, do país. da beira da praia. <risos> Uma, uma outra questão interessante assim a respeito da, da felicidade é, é que estão identificando que a, que a felicidade ela tem e a positividade para não ficar batendo Sim. só na tecla da felicidade, mas ser mais positivo acaba influenciando inclusive na, na nossa capacidade de uh, cuidar do corpo. Então algumas pesquisas falam do sistema imunológico ficando uhum. mais potente. É, a gente conseguindo ter uma um sistema imunológico de uma linguagem também bem acessível ao nosso sistema de defesa. Né? Contra qualquer alteração, por exemplo, endógena ou fora da gente. Né? Dentro da gente ou fora da gente. Então, uma pessoa mais positiva que tende a ter momentos de maior é, prazer, é, de bem-estar, ela acaba sofrendo menos as consequências Uhum. das adversidades é do contexto, né? uhum. que pode implicar uhum. doenças. Uhum. Né? Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares.